Eu vou definitivo para onde está Tiago Mello, sede da Polícia Federal, porque a Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã a Operação Argentum, que tinha o objetivo de prender pessoas em um dos alvos, o ex-prefeito da cidade lá de Prata do Piauí. Tiago Melo, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. A todos que nos assistem, o ex-prefeito de Prata, Antônio Parambu, é uma das dez pessoas que foram presas nessa operação deflagrada pela Polícia Federal na manhã dessa quinta-feira. Outros órgãos também estão envolvidos na investigação, como a Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado. Nós acompanhamos a movimentação que, acompanhou, que começou hoje cedo. Veja. A movimentação começou cedo na sede da Polícia Federal em Teresina. Malotes com material apreendido e até uma arma longa foram levados à superintendência da PF na Avenida João 23. 110 policiais participaram da Operação Argento, que apura o desvio de mil reais em recursos federais transferidos para a Prefeitura de Prata, no Piauí. A Justiça Federal decretou 13 mandados de prisão temporária, 6 de condução coercitiva e 21 mandados de busca e apreensão. O principal alvo é o ex-prefeito de Prata do Piauí, Antônio Gomes de Souza. Antônio Parambu, como é conhecido, transferiu no final do mandato, em 2016, quase 3 milhões de reais para a conta da Prefeitura. Os recursos eram do Fundeb, Fundo para Desenvolvimento da Educação Básica, e foram usados para pagamentos suspeitos. A investigação apontou ocultação de patrimônio do prefeito, por meio de lavagem de dinheiro através de um posto de combustíveis, uma farmácia e outras empresas, em nome de parentes considerados laranjas. A investigação conta com a participação de membros dos Tribunais de Contas do Estado e da União e da Controladoria Geral da União. Os mandados foram cumpridos em Teresina, Demerval Lobão e Prata, no Piauí, Crateus, Independência e Parambu, no Ceará, além do município de Caxias, no Maranhão. Bom, e essa má versação de recursos públicos lá no município de Prata do Piauí já havia sido observada pela Controladoria Geral da União no ato de uma fiscalização ocorrida no ano de 2014. A gente passa a conversar a partir de agora com a superintendente da CGU no Piauí, Érica Lobo, superintendente, boa tarde. O que, que verificou-se primeiramente em relação a isso que foi investigado agora pela Polícia Federal? De que forma esse dinheiro ia parar na conta de empresas laranjas e, melhor, que tinha... De, de forma, que forma que eles usavam para maquiar essas operações ilícitas? Boa tarde. Boa tarde. É, com relação a esse recurso do Fundef, que foi recebido em dezembro de 2016, é, o que causou estranheza foi... É essa movimentação atípica, né? porque o processo licitatório, para você gastar o dinheiro público, ele demanda tempo. Por mais que você é, tenha uma situação é que, que seja urgente, mas os passos da realização da despesa, que é o processo licitatório, antes disso tem que ter um, uma autorização legislativa, aí você tem que licitar, contratar, e aí a partir daí tem que empenhar, tem que executar o serviço. Você não consegue fazer isso é, em dois, três dias. O prefeito não seguia esses ritos. Nesse caso, não seguiu esses ritos. De que forma, que tipo de obras, que tipo de serviços? É, muito foi para reformas, né reformas em geral, é, reformas hidráulicas, reformas elétricas, é, que aí a equipe da CGU, em inspeção em fevereiro, foi na, no município de Prata e verificou que não, tinha, não tinham sido feitas essas reformas. Na verdade, no máximo, uma pintura na fachada, nem no estabelecimento todo, na maioria das vezes. Então era a forma que eles usava para maquiar e esses pagamentos eram feitos regularmente às empresas. Sim, é, o, o, na verdade já era repassado todo esse dinheiro para a empresa, né? É, buscamos, pedimos os processos, os processos licitatórios para que a gente pudesse verificar como foi feito, mas esses processos não foram disponibilizados pela prefeitura e nem pelas empresas também, não, não nos deram nenhum documento para embasar mais é, é, essa licitação, né? Essa mais provável é que não tenha havido processo licitatório. É, é cre, cremos que não tenha havido esse processo, daí é negar de nos dar esses documentos. Né? Até pelo tempo que de uma licitação que em dois, três dias você não consegue começar e terminar. Bom, quero agradecer a superintendente da Controladoria Geral da União pelas informações. Muito obrigado, Érica Louva. A gente passa a conversar a partir de agora com o delegado Reinaldo Camelo, que... Uh, está à frente dessa investigação. Delegado Reinaldo, uh, de que forma essas transações aconteciam? Esse dinheiro que foi desviado, cerca de 2 milhões e 700 mil reais, iam parar ou foi foram parar aonde? Boa tarde. Boa tarde. É, os valores foram transferidos para empresas é, através de forma é, de pagamentos. Né? Em tese seriam para pagar contra a prestação de serviços ou obras, né? Mas o que se viu foi que realmente não, os serviços não foram executados, né? que lá nós tínhamos é, reformas de, de prédios públicos, né? é, de vias públicas, de, serviço de detetização. Né? Então, isso foi diagnosticado que não foi realizado. É, logo após os pagamentos, né? se assim, iniciou um trabalho conjunto né? da, da CGU, TCE e a Polícia Federal, e verificamos que algumas dessas empresas eram empresas de fachada Ou seja, são empresas que têm uma aparência de legalidade Mas que não, não executa realmente atividade econômica Não tem é, funcionários, não possuem frota de veículos Então era simplesmente para maquiar uma legitimidade de pagamento né? Tanto que os procedimentos é que justificaram esses pagamentos Até o momento não foram localizados Acredita-se que não existem, né? Simplesmente houve o registro dos procedimentos utilizatórios no, no sistema do TCE. E o dinheiro que ia para essas empresas voltavam para o prefeito? Eu acredito que não houve o tempo hábil de, do retorno. Houve a intenção e foi feito é, realmente o desvio do recurso público que era para ter sido aplicado em serviços e obras. Dinheiro foi para, para essas empresas, mas como houve uma, uma decisão judicial de bloqueio das contas das empresas, justamente devido a essa ação conjunta, é, não houve tempo hábil de sacar o valor. Só que na, durante a investigação nós verificamos que essas empresas regularmente já contratavam com o município de prata do Piauí. Tanto que foi estimado que para essas empresas de fachada houve um pagamento aproximado ao longo da gestão de 4 milhões e 300 mil. Além do prefeito, a esposa dele também foi presa. Por quê? Justamente, como eu lhe falei, esses pagamentos ao longo da gestão indicavam um desvio de recurso público. Já de uma forma reiterada. E a equipe conseguiu identificar algumas empresas vinculadas ao ex-prefeito e à primeira-dama, né, que também foi presa, é, que estavam ocultando esse patrimônio em ação de, de crime de lavagem de dinheiro, que são três empresas, uma é, é, fantasma, não existe fisicamente, e um, um posto de combustíveis com, com uma pousada e mais uma farmácia. A polícia também quer atacar o patrimônio que foi construído por meio ilícito. Há mandados de busca e apreensão de veículos, delegado? Com certeza. Uma atuação da Polícia Federal é combater as organizações criminosas é, desarticulando elas economicamente. E essa é uma forma. Você obtém o sequestro dos bens é, com base na lei de lavar dinheiro para ressarcir o patrimônio da União e isso é uma, uma ação que desestimula né, os ex-gestores. Além de que é, se torna bem mais... Prático para a polícia é a investigação baseada na, na lei de lavagem de dinheiro, porque cabe agora ao gestor ou ex-gestor né, provar que esses bens foram adquiridos de forma lícita. O último delegado, são mandados de prisão temporária e de condução coercitiva. A polícia já tem elementos para pedir a transformação dessas prisões em preventivas? Em algumas situações foram verificadas na, na data de hoje. É, alguns investigados é, tentaram apagar é, registros de ligações, é, é, dados que estavam em seus telefones. É, também foram verificadas outras medidas, né, como é, ocultação de, de documentos. Eu acredito que isso tudo serve para a gente tentar obter algumas medidas de prisão preventiva. Muito obrigado, delegado Reinaldo Camelo, pela... Participação aqui no Jornal do Piauí. Nós tivemos acesso à informação, Joelson, que na casa do prefeito, no bairro Angelim, onde ele foi pego, havia cinco alvos procurados pela Polícia Federal. Além, deles, Mir... Além dele, Antônio Gomes de Souza, conhecido como Antônio Parambu, também eram alvos da polícia por mandado de prisão temporária. Mirly Machado Araújo, Ricardo Matos da Cruz, Emanuela Machado Araújo e comandado de condução coercitiva contra Maria Ramila Alves Machado foram encontrados, essas pessoas todas estavam no mesmo endereço, lá no bairro Angelim. A Polícia Federal também cumpriu mandados de busca e apreensão em um poço de combustíveis, em uma farmácia no município de Timon e empresas ligadas à construção civil e prestação de serviços nos bairros de Teresina, Horto Florestal, Cidade Nova e bairro de Fátima, entre outros endereços que foram visitados pelas equipes que se distribuíram hoje pela capital Teresina e também por municípios do Maranhão e do Ceará. Joelson.